E aí, gente verde? E aí, gente profunda? Aqui, Patrícia Cândido, embaixadora mundial da Fitoenergética, para conversar com você sobre uma questão muito séria. Nós vamos falar de remédios. E se você soubesse disso antes, talvez você evitasse mais o uso de remédios. Então, fica aí, porque eu tenho informações bombásticas aqui para dividir com você. Solta a vinheta, pessoal! A gente vive um caso muito sério no nosso país, nós somos os campeões mundiais de ansiedade, o quinto campeão de depressão. E essas notícias, essas manchetes estão o tempo todo na mídia, mas as pessoas muitas vezes não prestam atenção nisso. E como eu trabalho com cura natural há 20 anos já, desde, desde 2002 mais ou menos, é, isso me preocupa. Porque, de um lado, estão os terapeutas holísticos, naturais, tentando encontrar um caminho natural de cura, e, de um outro lado, tem a indústria farmacêutica produzindo cada vez mais medicação, e cada vez mais efeitos colaterais, e cada vez mais contraindicações, e cada vez mais problemas que são gerados pelos efeitos colaterais dos remédios. Né? Então, nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que diz que as pessoas estão morrendo mais pelo efeito colateral dos remédios do que pela doença que esses remédios estão tratando. Isso é muito sério, isso é muito grave, e eu acho que toda a sociedade precisa voltar os olhos para isso. Será que é necessário tanto remédio? Será que a gente precisa de tanto remédio? Outra pesquisa que tem como fonte o livro Tarja Preta, que é um livro muito sério, né, que fala dos riscos, das ameaças e dos perigos, ela fala que... Eu esqueci. <risos> gente, minha mente está cansada. Se vocês botarem isso no vídeo... Deixa eu pensar. Ah, lembrei, lembrei. No livro Tarja Preta, que é um livro muito renomado e reconhecido porque ele fala dos efeitos, né, dos remédios, dos perigos, dos riscos, diz que em toneladas, se a gente considerar o volume de medicação produzida no mundo, 93% seria desnecessário se as pessoas tivessem mais autoconhecimento, se as pessoas conhecessem mais seu comportamento e não fossem tão imediatistas, querendo resolver rápido, às vezes uma coisa que acompanha ela há 30 anos, com uma pílula. Querendo resolver com remédios alopáticos sintéticos, uma coisa que é emocional, que o remédio nem teria alcance né, para resolver. Então, apenas 7% das medicações no mundo inteiro, não estou falando em variedade de princípios ativos, mas estou falando em volume, em quantidade, em toneladas, seria desnecessário se o ser humano se conhecesse mais, se ele estivesse disposto a fazer uma busca de si mesmo, a ter mais autoconhecimento. Então, a gente está aqui com a fitoenergética, né, com toda essa autoridade que a fitoenergética conquistou nos últimos 20 anos, para te alertar sobre isso e dizer que tem um caminho natural para você se cuidar e para você prevenir problemas como a ansiedade, que é, o Brasil é o campeão do mundo de ansiedade, como depressão e tantas e tantas outras doenças. Porque se você utiliza um sistema preventivo, você não precisa passar pela depressão, para ter o aprendizado, entende? Você pode ter consciência antes de passar pelo sofrimento, né? como tem aquela frase de Buda que diz que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor é necessária para a gente evoluir, para a gente crescer. A gente vai passar por momentos de dor na vida, mas ficar sofrendo a vida inteira é uma escolha nossa, é uma opção. Então, a gente pode optar por isso. Tem alguns dados interessantes aqui na pauta, eu preciso ler a pauta um pouquinho, porque senão o pessoal lá de conteúdo que faz a pauta briga, porque eles fazem a pauta, tem o maior trabalho para fazer, aí eu chego aqui e falo outra coisa, né? que não tem nada a ver com a pauta. Então, eu tenho que ler a pauta para valorizar o trabalho deles, para eles não brigarem comigo, tá bom? Então, vamos ler umas coisas importantes da pauta aqui. Olha só, 70% dos brasileiros têm queixas em relação ao sono. E o mais engraçado é que as pessoas não conseguem dormir porque usam remédio. E, às vezes, o remédio é para dormir. Daí, que razão tem, que motivo tem eu tomar um remédio para dormir, se ele, justamente, vai tirar meu sono? É louco, né? Em 2019, o Brasil consumiu 56 milhões de caixas de calmantes e soníferos, segundo os dados da Anvisa. E a pandemia agravou. Em março e abril de 2020, as vendas de Clonazepam, que é o Rivotril, né, famoso, Rivotril, cresceram 22% do ano anterior. E esses remédios, né, Clonazepam, os benzodiazepínicos, né, que é o Diazepam, os ansiolíticos, os psicotrópicos, os antidepressivos, eles têm muitos riscos consideráveis quando são usados de forma contínua. É, causa dependência, né, e quando se toma em grande quantidade, às vezes misturado com álcool, que às vezes a pessoa esquece tomar álcool, eles podem matar por parada respiratória. E as drogas E, né, como os OPDEM, eles não têm tanto risco, mas eles viciam, né, e tem efeitos colaterais bem difíceis, assim, uh, podem provocar mudanças no comportamento. Eu vou contar um caso aqui pra vocês, né, porque eu assim, eu sou bem resistente para remédio, eu tento não usar, claro que tem momentos da vida que a gente precisa usar, eu já fiz cirurgia de coluna, uma época que eu precisei fazer, tive que tomar medicações e tal, mas eu evito, né? Porque eu sou uma pessoa muito saudável também, graças a Deus. E aí, um dia, eu estava com uma dor de coluna, então, antes de saber que eu ia precisar operar, daquelas dores de coluna, assim, bem difíceis, e eu fui no hospital aqui da cidade <risos> e eu estava com muita dor. E aí a médica me atendeu, ela disse, ah, vou fazer um tramal na veia para passar a tua dor, porque tu está com muita dor. E aí o menino da recepção lá do hospital me conhecia e ele viu no prontuário que estava escrito tramal. E aí ele foi lá na sala conversar comigo, ele disse, Patrícia, eu te conheço, né, eu sei da fitoenergética e tal, tu tem certeza que vai tomar tramal? E eu disse... Por quê? Qual é o problema? A doutora me receitou, eu tô com muita dor, eu acho que eu vou querer tomar. Ele não, porque as pessoas têm ataque de ansiedade aqui dentro, elas ficam agressivas, tentaram bater numa enfermeira. Uma pessoa começou a enxergar monstro na parede e conversar com os monstros. E o guri começou a me falar tudo o que já tinha acontecido no hospital com as pessoas que tinham tomado para mal. Sabe o que eu fiz? Eu fugi do hospital. Gente, eu fugi! Eu saí pela porta correndo, assim, e o cara atrás de mim, mas você tem que assinar, não sei. Eu disse, eu não vou assinar nada, eu vou me embora com a minha dor, mas eu não quero ficar conversando com um monstro na parede, né? Então, remédios muito fortes, principalmente para dor, como morfina, dolantina, Tramal, esses remédios, eles causam efeitos colaterais e, às vezes, não é reversível, né? Como o Rivotril, por exemplo, mexe com neurotransmissores, mexe com a parte química do cérebro, né? e isso é muito perigoso. E tem outras maneiras naturais de resolver esses problemas químicos né, do cérebro, que é estimulando as suas próprias glândulas a produzir as substâncias que você precisa. E isso é totalmente possível através da fitoenergética. Então, claro, que se a doença já está instalada no corpo físico, a pessoa já tem um problema, ela precisa tratar com medicação. Mas quantas pessoas compram caixas a mais de remédios? Ah, eu vou comprar uma... Ô, doutor, me dá uma receita aí para comprar mais duas caixas. Isso quando vai ao médico, né? Porque às vezes compra por conta própria ou tem um amigo na farmácia que consegue um remédio. A pessoa se automedica, tem alguém que consegue uma caixa de remédio lá meio por baixo dos panos, e a pessoa acha que sabe o que está fazendo e ela está destruindo a vida dela. E a gente tem um artigo, eu até vou pedir para o pessoal aí da edição deixar na descrição do vídeo aqui, eu acho que é verdade secreto sobre a Indústria da Doença, alguma coisa assim que fala dos remédios. Eu não me lembro exatamente o nome do artigo, mas vou pedir para colocar Uh, você, daí vocês vão descobrir, né? vocês da edição, e vão colocar o nome certo aqui embaixo. E eu vou ficar de mentirosa ainda, mas tudo bem. Pode colocar o nome correto aqui e colocar lá na descrição do vídeo o link desse texto, que é um dos artigos mais sérios que eu já vi, que foram escritos sobre remédios, né? que está no nosso site da fitoenergética. E eu vou colocar para você ver o que, que um inocente Dorflex pode fazer com você. O que, que uma inocente de pirona pode causar no seu sistema? Eu tô falando aqui de remédios né, que mexem com neurotransmissores e tal, mas você precisa prestar atenção nesses mais inocentezinhos. Ah, uma neosaldinazinha, pra dor de cabeça. E às vezes a dor de cabeça é que a pessoa tá do intestino preso, entende? Era só ela se alimentar um pouco melhor, beber mais água, o intestino ia funcionar, ela não ia ter dor de cabeça. E aí fica tomando a neosaldina, que tem um monte de efeito colateral, que não tem nada a ver com o intestino e causa mais problema, mais efeito colateral ainda. Então, isso é muito sério e eu acho que está na hora da nossa sociedade olhar para isso e encarar os remédios com mais respeito. Remédio é para ser respeitado e é para ser usado com grandes doses de consciência. Não é um cosmético, não é um batonzinho, não é creme dental. Você Não, são coisas sérias que precisam ser usadas por pessoas sérias, que têm autocontrole que não fique usando assim como se fosse uma coisa banal. Eu acho que os remédios estão muito banalizados, a gente precisa respeitar mais eles e medir os prós e contras. Ah, eu vou ter o efeito colateral X e Y, mas essa dor aqui é muito maior. Então, eu prefiro tomar sabendo que vai ter o efeito colateral, é por um tempo, eu vou cuidar, entende? Tem que ter consciência também, porque o remédio sozinho não faz nada, mas com consciência junto, aí a gente cria uma relação harmônica. Hum, Olha só, a maioria não sabe disso, mas do paracetamol a antihistamínicos, estatinas, medicamentos para asma e antidepressivos, existem evidências de que eles podem nos tornar impulsivos, irritados, inquietos, diminuir a nossa simpatia por estranhos e até manipular aspectos fundamentais da nossa personalidade. E uma das razões pelas quais o medicamento pode ter essa influência psicológica é que o corpo não é apenas um uma montagem né, com um monte de órgãos separados. O corpo ele tem uma inteligência, ele tem um sistema, ele tem uma rede de funcionamento. E quando coloca uma coisa estranha ali, que não foi feita pela natureza, o corpo se perde, porque ele só reconhece o que vem da natureza. Um ecossistema reconhece o outro, né? Então, o nosso organismo ele tem sensibilidade e reconhece como natural quando vem da natureza. Então, quando você usa um chá de hortelã, um chá de camomila, o fígado vai saber como limpar subprodutos e rastros que ficam no corpo. Aí, quando tu coloca lá um remédio, um Dorflex, o fígado tá, mas isso aqui não, não tá batendo, né? Não, não, não bate com a minha energia. O que, que é isso aqui? Colocaram aqui? A corrente sanguínea se perde. Para onde que eu levo esse lixo, essa sobra, esse subproduto? Aí acaba sobrecarregando o rim aí do rinja sobrecarrega o coração, aí do coração sobrecarrega o pulmão. E aí vai, porque o corpo não sabe para quem mandar, de quem é esse trem aqui, para onde é que eu mando, o que, que eu vou fazer com isso daqui? E se você consome planta, se você usa planta, o corpo sabe como lidar com aquilo, porque aquilo faz parte do mesmo ecossistema onde ele está. Todo ecossistema que tem um problema, ele encontra a cura dentro dele mesmo, tá bom? Esse é um princípio da fitoenergética. Então, você precisa aprender a trocar o caminho da farmácia pelo caminho da floresta. São dois Fs que você pode optar. Você prefere ir pelo caminho da farmácia ou pelo caminho da floresta? Ah, Patrícia, mas eu tenho doença crônica, eu preciso tomar remédio. Ok, então coloca a floresta junto. Se você precisa tomar um remédio, enquanto você está usando, coloca a energia das plantas junto, porque isso vai te dar mais consciência e talvez vai estimular Uh, funções internas que estão apagadas, que estão esquecidas, porque as suas emoções estão impedindo as suas glândulas de funcionar da forma correta. Então, a fitoenergética ela traz equilíbrio para o sistema e estimula o seu próprio corpo a fabricar o que você precisa para que você não fique dependente de remédios químicos, certo? Quero convidar todo mundo aqui para o workshop da fitoenergética, que vai ser uma série de aulas incríveis, onde você vai conhecer mais detalhes sobre esse sistema de cura natural que vem transformando o mundo e a consciência das pessoas há quase 20 anos já, tá bom? Então, acessa aqui para se inscrever, se matricular no nosso workshop da fitoenergética, que é totalmente online e totalmente gratuito. Espero que vocês tenham gostado desta aula, que você comente aqui embaixo, deixe um comentário, porque a gente adora interagir com vocês, tá bom? Um grande beijo no coração, muita luz e até o próximo vídeo.